pegar aqui e na hora de dobrar as franjas, eu não vou deixar as franjas para fora, eu vou dobrar elas aqui, ó, para colocá-las para dentro. Assim elas não se embolam com mais nada. Dobrei a outra parte, dobro no meio e mais uma vez coloco numa colmeia e tá super organizado e sem franjas sobrando. Outros packs que a gente tem aqui que são mais assim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 Virado pra cá, um em cima do outro. Quando você for fazer seu almoço, ah, hoje eu quero fazer um almoço com o amarelo. Aí você puxa do meio. Ah, hoje eu quero fazer com o de lhama. Aí puxa, entendeu? Vem o kit completo aqui dentro. Ó, bunker, isso é uma coisa que eu vou te sugerir ter um aqui. Por quê? se você tiver isso aqui, isso aqui é legal porque você enfia em qualquer cantinho. Sim. Né? Do ladinho da cama, ali Não, o aqui ele tem um espaço entre a janela. Ótimo. Aí aí depois é o, do o armário do móvel, e O espelho, eu... dá, entendeu? Precisou pegar alguma coisa no alto, né? Você monta rapidinho, entendeu? Sobe aqui. Ó, deixa eu tirar aqui com o um chapéuzinho. A gente vai ajeitar ele daqui a pouco aqui com as bolsas. E aí vem a caixa do balé.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 A manga dele para dentro. Quando a gente tem uma porta de correr ou mesmo uma porta de fechar com... e que tem um cabideiro cheio de casacos, geralmente essa porta tende a esbarrar nas mangas, né? E muitas vezes fica até difícil de fechar. Se for uma porta daquela assim que abre e fecha, pior ainda, né? Ela nem fecha, fica meio aberta e tal. Por causa do volume das mangas. A gente acaba com isso colocando as mangas mais volumosas para dentro, ó. E aí, tá vendo? Fica tudo assim mais retinho, a porta vai fechar super bem. Se for uma porta assim também, não vai ter problema nenhum. E não estraga o casaco, viu? Essa é uma dica incrível. E que se você pretende ser personal organizer, você tem que ficar atenta aos detalhes. Isso pode parecer uma bobeira, mas faz muita diferença na tua organização. Então vamos lá que eu sei que o povo tá querendo saber como é que dobra isso aqui. E eu já vou te ensinar também. <risos> Primeiro de tudo, roupa de bebê a gente sempre deixa aberto.